Olá, it's me, tá? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho testar esses pincéis que eu comprei na AliExpress. Vou começar por aplicar esse corretivo da HM, assim as cores vão ficar mais vivas no meu tom de pele. Vou começar por aplicar a cor vermelha, vou esfumar. Esse é o único problema que eu encontrei quando estava a usar esses pincéis. Esse passo aqui é muito opcional porque podes pegar apenas a sombra brilhante que vais usar e aplicar com os dedos, mas eu queria que a cor ficasse assim mais viva, então apliquei corretivo primeiro. Depois de esfumar no meio, eu vou passar agora a cor preta e castanho. Mas é muito importante usar com precaução a cor preta, senão tudo vai ficar muito escuro e vai ser muito difícil esfumar. Eu já tenho a paleta onde tem a cor preta há muito tempo, então já não tenho as palavras lá, já não sei como é que se chama a paleta, só sei que comprei na Primark há um bom tempo, mas é uma cor preta, pode encontrar em outras Por 3€ euros, eu gostei muito da qualidade desses pincéis, eu vou deixar o link abaixo para quem quer comprar. No mesmo dia eu acabei por lavar esses pincéis depois de fazer a make e os pincéis não mudaram de cor. Eu tenho um vídeo no canal a explicar como é que eu faço a preparação da pele, então vou deixar o link abaixo. Eu sou completamente apaixonada por esses glosses da HM. Espero que gostaram do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, comentário, subscrever e partilhar com vocês amigos. Bye!